Fala galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Gcimalho. E galera, a minha esposa deixou o telefone dela cair e quebrou a tela. Ó. Tem dois meses que eu comprei esse telefone. Eu fiz até o um vídeo da compra dele, ainda nem cheguei a postar. Eu comprei naquele site do Trocafone. Tem o um vídeo dele, tá aqui, tá aqui. Falta editar, nem postei ainda. E ela já conseguiu identificar aqui a tela do telefone é, Eu comprei uma nova Uma nova tela, né? Aí pela internet Estou aguardando chegar Quando chegar eu vou fazer a troca dele Eu já tentei fazer uma vez aqui, né galera? Fazer uma, substituir uma bateria de telefone Não deu muito certo, tem uns vídeos aí Mas agora eu peguei a experiência, né? E vou tentar fazer a troca da tela desse telefone aqui Aí galera, já chegou aqui, ó Mercado Livre, a caixinha com a tela do telefone, estou com ele aqui na mão, vou abrir aqui ó, mostrar para vocês Eu achei melhor comprar né, uma tela pela internet, só que tem aquele coisa né, será que vai funcionar? E eu mesmo vou fazer a manutenção aqui galera, já dá like nesse vídeo, já deixa seus comentários, se inscreva no canal se não for inscrito e olha galera, tá aqui ó, ah rapaz, veio, veio o kit, veio o kit pra troca, olha, sempre o Mercado Livre que os vendedores manda né, uma cartinha aqui agradecendo pela compra. E olha galera, além de vir a tela, ó, veio a cola, né, que é a cola UV, e veio o kit aqui ó eu já tenho né uma desse vou ficar com outra. Eu comprei um aqui para mexer é... na minha furadeira e veio a outra então fiquei com vou ficar com dois kits deste e aqui está a tela ó. vem bem embalado né eu vou fazer o teste agora eu vou abrir né o telefone e vamos ver se funcionar vou colocar aqui vou mostrar para você acompanha o vídeo galera até o final vai lá fazer a montagem aí galera eu vou usar esta bancada aqui ó para fazer a manutenção aqui do meu celular vou colocar um pano vou pegar ele aqui ó galera já vou retirar a película dele e para retirar essa tela galera eu vou usar aqui ó um secador de cabelo para aquecer e retirar toda a tela ok então essa parte aqui eu vou acelerar o vídeo, eu vou dar um corte Para não demorar muito, para o vídeo não ficar muito longo E assim que eu abrir a tela, eu já vou fazer a, a, o teste, se a luz está boa Aí galera, esquentei o telefone todo E agora ó, ficou fácil de retirar aqui dar um pouquinho a paletinha aqui. Ó, tem cuidado com os sensores aqui. Ó, tirei, puxar aqui, ó. Pronto, ó. Saiu a, a tela quebrada. Agora o que eu vou fazer? Eu vou limpar todo esse resto de, de cola que ficou aqui e colocar novamente aqui no local a a tela nova por enquanto o processo é esse aí ó eu vou fazer o teste né onde eu tirar a, todas as películas aqui porque se não funcionar tem que devolver aí galera ó já fazendo o teste aqui a tela funcionou perfeitamente ó tá aprovado já vou até mandar o link aí para o vendedor tá de boa aqui ó funcionou 100% aprovada originalzinha mesmo aí ó agora né eu vou colocar os, os sensores que tá aqui tirado e vou fechar né Eita papai e vou fechar só que aí que, que eu vou fazer aqui agora eu vou desligar aqui de novo tá funcionando ó. vou deixar ligado vou colocar os sensores de volta e concluir o vídeo aí galera muito contente aí que deu super certo Agora deixa eu terminar aqui. É... Não coloquei fazendo tudo porque demora demais e não é tanto importante, não, galera. Vocês viram tirando na tela, né? Que usei o, o ar quente aqui. E o segredo, galera, para um bom acabamento é retirar toda essa resina. Ó, como que está todo preto aqui o pano, ó. Toda essa resina aqui, ó. Tirar menos detalhes, tá? O máximo possível. Tenha paciência. Sem pressa. Retira tudo, tudo, tudo, tudo. Que depois vai dar um bom acabamento que essas partes aqui ela tem que descer ó, no encaixe que tem aqui ó se deixar alguma sobrinha ele não vai descer vai ficar rebaba você vai sentir a tela alta do telefone quanto mais você tirar eu conseguir tirar 100% pode dizer que 100% ficou nada tem mais de meia hora que eu tô tirando isso aqui então ele ficou limpinho então galera estou muito contente que deu certo já deixe seu like é, deixe seus comentários aí e se inscreva no canal se não for inscrito galera dá uma sugestão de vídeo e bora para lá vamos terminar aqui aí galera ó agora vai ser a hora de eu fechar coloquei todos os sensores aqui direitinho a tela tá na posição que estava funcionando agora eu vou pegar essa cola que é uma cola própria para a tela e vou passar com cuidado aqui todo e depois pra manter ela bem fechadinha, galera. Vou colocar esse pregadorzinho aqui, ó. Com cuidado. Vou passar tudo aqui, ó. Agora, vamos fechar. Deixa eu fechar aqui, ó. E olha a quantidade de resíduo que saiu, galera. E agora, vamos lá, ó. Vou pegar a tela aqui, ó. ó, vou, ó, ó, galera, ó, vou levantar aqui pra ver. <coughs> É. Tem uma película aqui, ó Eu tirei só pra ver a posição aqui, ó Ó, encaixou Deu pra sentir, ó Viu? A película tava atrapalhando Por isso que eu falei com vocês, galera Ó, ó o encaixe dessa tela, cara ela desceu não vai dar para ver os mínimos detalhes ó mas ela desceu tudo limpei bastante olha e ela desceu desceu, desceu boa agora vou colocar essa pele aqui de novo que eu vou usar agora os pregadores para não riscar a tela Agora, galera, ó. Vou pegar o pregador aqui, ó. E pronto, agora é só aguardar a fixação da cola. Ficou topzão, galera. Ficou topzão. Agora só aguardar aí, ó. Daqui 20 minutos, ela já vai estar tá pronta para pausar. Já vou até ligar aqui. Ó, funcionando perfeitamente. Cuidado, né, para não quebrar a tela. Ó, deixa eu liguei de novo. funcionando todo você viu que eu apertei ali para desligar perfeito ó serviço concluído cara e já se inscreva no canal aí ó deixa muitos comentários que você achou aí do vídeo galera. se eu fiz certinho se algum técnico aí tá vendo esse vídeo é, ou se alguém conhece algum técnico também pode enviar o, o link para ele pode enviar compartilha o vídeo mostrando aí ó eu aqui em casa né fiz a troca. Os caras vai me pegar, vai ser o fim da manutenção de tela na, na nas assistências aí ó. <risos> Pode fazer que dá super certo, galera. Só não dá certo se a peça que chegar para vocês chegarem com defeito, tá? Se chegar com defeito aí não tem tem jeito não. Mas se chegar uma peça boa igual essa aqui tem jeito sim. Então aguardar aqui um momento e volto mostrando como ficou o resultado final aqui. Aí galera ó. Resultado final aí ó, alto o telefone ó, Inteirinho, limpinho, ó, funcionando, belezinha Vou acender aqui ó, ó, ó o toxi. Deixa eu dar um foco aqui, ó o toxi, galera, ó O sensor, tudo funcionando aqui ó É. Relógio, ó tudo perfeitamente cara muito feliz que eu fiz esse, esse serviço aí ó todos os botão ó. liga desliga ó todos os tochos para cima e para baixo ó leitor ó, digital aqui também ó. acende apaga aí galera o vídeo de hoje foi esse aqui ó eu trocando a tela do, do smartphone aqui do celular da minha esposa que quebrou um celular que tem menos de três meses que eu comprei naquele no site aí trocafone eu já comprei uns do trocafone já fiz uns vídeos tem um vídeo desse aqui também e mais o foco hoje foi isso aqui ó de manutenção <risos> se vocês gostarem, galera é deixa o like aí deixa o comentário se eu fiz o passo certinho aí tá aqui ó a qualidade mostrei que funcionou tá lacradinho e é isso vou ficando por aqui. E aguardem seu like, aguardem seu, seus comentários. Dá muita sugestão de vídeo, galera, o que, que vocês querem que eu traga aqui no canal. O que vocês querem que eu mostre aqui no canal. E eu estou muito contente que deu certo né, nesse aqui. E eu espero, então, eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijo e tchau!